Oi, eu sou o Celso Dias, da Benchmark e este é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista, o canal de maior relevância do país, de maior sucesso, com maior, maiores feedbacks positivos. É este canal mesmo, Vida de Propagandista, e você é muito bem-vindo aqui. Você já é inscrito? Então se inscreva! Esse canal é para você que deseja ingressar na indústria farmacêutica como propagandista, esse canal também é para quem já atua como propagandista e deseja elevar a sua performance profissional, para você que é gestor, enfim, é para todos que tem aí a indústria farmacêutica como foco, tudo bem? E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar, eu vou trazer aqui uma resposta a uma pergunta muito frequente que é, Celso, quanto tempo em média eu vou levar a partir do momento que eu focar nesse objetivo? para ingressar, para ser contratado é, por um laboratório. É interessante, né? E olha só, a verdade é que é impossível estimar esse tempo, tá bom? Mas a gente tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode trabalhar e pode influenciar para que isso se torne realmente uma realidade para você, uma possibilidade não mais remota, não mais distante. Porque, olha, eu vou te dizer, por acaso você não vai entrar nesse setor, tá? Tá? É, sem foco, sem objetivo, a se pintar uma vaga, isso não vai acontecer. É, eu te digo com muita tranquilidade que a probabilidade de isso acontecer ela é muito remota e se torna cada vez mais remota. Então, a partir do momento que você tem esse foco, esse objetivo, você vai passar por uma trajetória. E algumas coisas aí você precisa considerar, coisas que não dependem completamente de você, e coisas que dependem sim de você e a gente vai focar mais nessas segundas até porque elas formatam e maior parte desse conjunto todo tá então primeiro o que, que não depende de você as oportunidades tem que existir vagas para que você possa aí ter chances reais de participar de ingressar a boa notícia é que o setor está muito aquecido nunca esteve tão aquecido e a indústria farmacêutica ela atua em todo o território nacional tá então, existem oportunidades, existem vagas e falta muito mesmo é qualificação. Essa é a grande dor do setor, apesar de aí oferecer um dos melhores pacotes de salários e benefícios, as pessoas vêm despreparadas. Tá? Às vezes até mesmo chegam a participar de processos seletivos, mas sem chance nenhuma de serem escolhidos. Então, olha, essa é a parte que não depende de você, que é ter oportunidades. A boa notícia é que a gente está no melhor momento para investir nessa carreira. Agora vamos falar um pouco sobre o que depende de você. tá é, Tem uma coisa aí que depende de você e que a maioria das pessoas acredita que não, que é você ser chamado para as entrevistas. É, muitas pessoas reclamam: ah, eu nunca sou chamado. Olha, se você ah, confia e conta apenas com os bancos de currículo online, esses sites mais populares como vagas.com, catocurrículo.com, olha, eu vou te falar: você realmente vai perder 90% ou mais das oportunidades. Tá? Existem formas mais inteligentes, vou deixar aqui um link de um vídeo que a gente fala com mais detalhes sobre isso, é, para você realmente atingir mais oportunidades, para você abraçar mais oportunidades, ter mais chances de participar de processos seletivos. Tá? E também você precisa ser chamado para esses processos seletivos. Agora, você não quer participar do processo seletivo e não avançar, o é que você quer é ser escolhido. Você precisa ter em mente que sendo um dos melhores setores para se trabalhar, a concorrência, de fato, é elevada, você vai se deparar aí com profissionais altamente qualificados, quando não aqueles que já atuam no setor, eu não quero te desanimar, muito pelo contrário, eu quero mostrar que é possível, mas que você precisa se preparar, se qualificar, levar isso a sério, trazer isso como um objetivo para antecipar esse tempo para você, isso sim é possível fazer, Tá? Então, de uma forma natural, participando de processos, errando, aprendendo a cada não que você levar Porque é um setor muito específico, muito diferente dos demais A gente tem que considerar também que cada laboratório tem a sua cultura, tem a sua filosofia Tem suas missões e valores Cada vaga tem as especificidades ali dos profissionais que elas estão buscando Então você precisa ter uma maturidade E você pode adquirir essa maturidade com tentativas e erros Aprendendo, participando de processos Pegando aqui um, um exemplo, um, um aprendizado aqui, outro ali E você vai prolongar muito esse tempo aí Pode chegar até mais de 10 anos para você ingressar tá? Agora, muitos dos nossos alunos têm ingressado com um ano, é, seis meses, poucos meses Ou até mesmo um ano, um ano e meio, dois anos Por quê? Porque eles estão preparando da forma certa Eles estão entendendo o setor O que, que você sabe sobre a indústria farmacêutica? Sabe, todo mundo sabe que o propagandista é aquele cara que, que puxa pastinha, que visita os médicos, que leva amostras para eles. Mas você acha mesmo que é só isso? Não, cara, vai muito além. Sabe? Então tem que aprimorar, tem que entender também que a indústria está em mudança, em constante modificação. O que ela pedia há 10, 20 anos atrás, já não é mais o que ela busca hoje, o profissional. Então você está por dentro do que, que é necessário você se desenvolver aí, nas suas competências, que competências você precisa adquirir que habilidades você precisa ter para poder se destacar e na hora da entrevista ser visto pelo recrutador como a melhor opção. Tá? Aí sim você vai antecipar esse tempo. Pode ter certeza que se você for a melhor opção, um dos nossos grandes parceiros que trabalham com a gente na benchmark, tem uma, um grande chavão aí, que ele sempre diz né, que um recrutador, um gestor não está preparado para abrir mão de um profissional preparado. A pergunta é: você está realmente preparado ou você só acha que está? E para saber mais sobre isso, para entender mesmo como se preparar, eu vou te convidar aqui para baixar aqui, aqui, ó, só clicar aqui no link abaixo, o nosso e-book, o guia definitivo para se tornar um propagandista. É totalmente gratuito e é o e-book mais baixado no Brasil. É todo dia a gente recebe feedbacks de pessoas agradecendo porque foi através desse material que a Benchmark disponibiliza. E além de outros também, que eles conseguiram, enfim, chegar nessa grande oportunidade. E é, eu espero que isso aconteça para você também. Gostou do vídeo? Te ajudou? Então deixa seu like aí, deixa o seu joinha para ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos, a produzir esses materiais para você. Comenta aqui embaixo, compartilha com quem você gosta, com quem você sabe que esse material vai ajudar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso!